Oi, boa noite, gente. Hoje sou eu que vou receber vocês e passar a palavra para casa. Hoje a gente está recebendo aqui o Vitor, da Casa Fluminense. É, o Henrique vai entrar daqui a pouquinho, mas quem vai conduzir a aula é nesse primeiro momento, né? a princípio hoje, é o Vitor. O Vitor é economista, cria de realengo e coordenador executivo da Casa Fluminense ele é coautor do livro Não Foi em Vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro. Inclusive, se alguém quiser falar sobre esse tema, depois colocar algumas perguntas no chat, aproveitar o Vitor aqui com a gente, podem falar dessa questão da mobilidade lá. tá? É, o Vitor já trabalhou na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico, no BNDES, e hoje ele vai estar trazendo experiência da casa com as agendas locais. né? Vou passar então aqui a palavra para o Vitor. Vitor, seja super bem-vindo, obrigada aí pela sua presença. Obrigado, Tereza. Boa noite a todo mundo. É, enfim, prazer também estar aqui, tentar agregar um pouco, somar um pouco, né? Contando é, o trabalho que a gente faz aqui na casa, né? Para quem não conhece a casa e, enfim, quem teve oportunidade de ouvir. É, Henrique, na anterior, né? a gente está, desde 2013, Aí Tereza participa, inclusive, na né, Teresa dessa, dessa construção ali é, de fundação da instituição, 2013, e, enfim, para quem lembra, e contextualizando né, tudo que estava sendo clamado ali naquele momento, e a gente com essa de fazer... Está é... vazando o áudio aí. É, promover assim, né? propostas, diagnósticos de políticas públicas. A gente se organiza é, em, em uma coordenação de mobilização, né? que faz cursos é, de políticas públicas. O fundo, né? que a gente, inclusive, abriu hoje, o fundo de apoio a organizações. Então, tem essa camada também de é, fomentar parceiros. Por isso, chama Casa... né para olhar para é, Eu fiz parte, desde a fundação, ali da construção das publicações, da coordenação de informação, produzir dados, narrativas e materiais que ajudassem a gente a conversar sobre políticas públicas e pautar propostas de transformação assim, né, da realidade que a gente vive. Eu vou apresentar aqui é, uma, um material que a gente tem de oficina né de agendas locais a gente usa esse termo agenda né um termo que faz sentido em muitas línguas e que também tem esse essa visão assim né de, de um futuro que a gente quer né um caderninho com uma versão aqui na mão mas um caderno de propósito que propõe né, uma visão um horizonte ali de, de, de futuro e a gente construiu como a gente já faz esse esse livreto a tanto tempo, né? cinco edições, é, oito, nove anos, né? quase dez aí completos da casa, é, a gente viu nascer algumas é, agendas locais que a gente chama, que enfim enquanto a agenda Rio para falar da região metropolitana do Rio, fazer propostas para os 22 municípios, essas agendas locais são mais territorializadas, carregam muito do pertencimento das pessoas que estão construindo é, programas mesmo, pela sociedade civil, mas projetos e programas de é, políticas públicas que elas querem ver implementados. Eu vou aqui... É, vamos lá, essa pauta, então, né, já falei um pouquinho da casa, tem alguns slides que desenham um pouco né, de como é que a gente se organiza, uma organização do terceiro setor, setor, né, sociedade civil, sem fins lucrativos, formato de associação, né, figura jurídica suprapartidário, então, é, formato de OSC, né? Organização da Sociedade Civil. E aí, falo um pouquinho da experiência com a agenda e apresento o guia, que é uma leitura ágil aí, dinâmica, que pode ajudar a orientar quem está querendo consolidar, resumir, sintetizar as propostas que tem para o seu território, né? em um documento ali, que eu vou mostrar também cinco experiências diferentes, em cinco municípios, e contar um pouco de o que foi importante para eles e que, que, que incidência que fizeram. E aí, conversando com a Tereza aqui, é, antes, com o Henrique, Gisele, eu acho que é, antes do, de montar ali um desenho, um mapa de incidência, de como fazer a incidência, acho que é o, o, a pergunta do o que primeiro, né o que, que a gente quer alcançar, que, qual é o objetivo, é, alvo para ir pensar o como fazer, né? Acho que eu vou trabalhar um pouco do porquê fazer e do porquê que é importante aquela demanda, qual é de fato a demanda e aí o como atingir é, aquele alvo, né? Então um pouquinho dessa discussão, como eu já falei um pouco da casa, vou passar aqui estado aí para explicar o nome casa, né? E essas três é, coordenações aí, essa rede toda que simbolizada na foto, essa foto é lá em Japeri, no Fórum Rio que é um evento né que a gente encontra essa rede toda anualmente. Né? O último, para quem já ouviu falar e quem conhece, foi no Fórum, no, no Museu de Arte do Rio, onde a gente lançou a Agenda Rio 2030 mais nova. É, o, aí o Fluminense, né, do nome, tem a ver com isso, o Estado do Rio de Janeiro, todas as questões, contradições e aglomerações que se fazem nesse Estado, 17 né, milhões de pessoas, mas nessa área em vermelho, 13 milhões de pessoas. Então, é o Estado que tem maior índice de, né, de metropolitanização, quer dizer, onde as pessoas mais vivem é, aglomeradas em uma, uma região metropolitana. E aí, que, que questões que aparecem a partir dessa lógica, e, claro, da história também do Rio de Janeiro, enquanto capital do país, e né, fazendo tendo um distrito federal, fazendo uma fusão com, com, com o resto do Estado... É, que questões que aparecem aí por conta da gente ser configurado assim, enquanto é, região né, metropolitana. Então, 13 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas todo dia vão né, é, para o centro dessa capital, atrás de oportunidades, né, seja de trabalho, seja de é, estudo, lazer, saúde, enfim. Então, é, é nessa nessa imagem que a gente tem a Bahia ali como né, um coração bem simbólico, que faz esse ativo aparecer ali como um grande ente ali metropolitano, mas também é, os trens, por exemplo, né, fazendo ligação de, de 12 municípios na Baixada Fluminense. Então, a gente fala muito sobre mobilidade urbana, fala muito sobre saneamento por conta desses dois símbolos, trem e a Bahia, e, mas não só, né, falamos também de em segurança pública, então toda, todos os elementos que são concentradores e que bebem dessa lógica de concentrar oportunidade em determinadas áreas específicas na cidade e deixar é, as, as periferias distantes né, do acesso a direitos é o nosso, são os nossos temas, e aí a gente usa várias linguagens para falar deles e para propor em cima deles. Uma delas é o mapa da participação, também um convite para inscrição. Tá tudo isso que eu estou falando está no site da casa, né? casafluminense.org.br. O mapa da participação é quando a gente consegue ver que instituições, que organizações que estão em casa, né? que fazem parte da casa, da rede da casa. Então, e ali a partir dos seus projetos, seus temas, tem isso o mapa da participação tem muita relação né? com com a rede favela sustentável acho que também é, serve ali de, de inspiração né para para configuração dessa imagem né de rede e usando ali o, o, o, o mapa para para enxergar né essa rede não só listar mas também dizer né que, quem são essas pessoas e organizações aí que elas fazem para é, reduzir desigualdades para ampliar a democracia, para promover desenvolvimento sustentável na metrópole. Aí para botar, né, que os interesses e cartas e objetivos assim na mesa. Caso fluminense a gente organiza, se organiza nesses quatro, né? É, são objetivos de longo prazo assim para a gente, né? Nessa teoria de mudança, o que que a gente pensa de, de de objetivos chave né? Fortalecer lideranças sociais e organizações populares tem a ver com o curso que a gente acabou de encerrar aqui em cima, curso de Políticas Públicas, a sexta edição dele, tem a ver com fundo que a gente abre também hoje, né? encerra o curso, abre o fundo, monitorar políticas públicas, tem a ver com os indicadores que eu vou mostrar, as publicações, e o que, como é que a gente pode estar atento, fiscalizando, né? enquanto sociedade civil. A defesa de causas tem a ver muito com esse ano, com o ano de eleições em que... Né? em que né, os debates aparecem de forma bem forte, assim debate né, na televisão, debate nas campanhas, debate público, e os programas que são oferecidos para o TSE pras, pelas candidaturas. Né? E por fim, o desenvolvimento da instituição, né, que é sempre importante pensar, e imagino que aqui tem muitos representantes, né, muitos e muitas de organizações. Então, pensar sustentabilidade, política, financeira e institucional sempre importante, é uma das linhas do fundo também, o fortalecimento institucional. Vamos lá, mapa da desigualdade, não sei né, é, quantos que o Henrique mostrou e quantos de vocês já conhecem, mas essa, essa publicação talvez seja a mais famosa da casa, de mostrar indicadores socioeconômicos para dar retrato assim, da desigualdade no, na região metropolitana. São esses 40 indicadores, obviamente não vou mostrar os 40, mas... Fica a sugestão também de, de baixar o mapa. E aí ele tem um recorte específico que dá para ver bem nessa tela, assim, de sumário, que a gente está buscando ali falar de justiça econômica. Então, o primeiro mapa é sobre renda média. E todos os primeiros mapas de cada, de cada setor, ali de cada eixo, é, eles têm a ver com justiça econômica. O segundo mapa, todos têm a ver com justiça racial. O terceiro, com justiça de gênero o quarto com justiça climática, então, é, esses valores que a gente está orientando aí essas, o, a, a mostragem né? e, e a visibilização de indicadores. Então, é, vou mostrar só os quatro primeiros, mas acho que todos esses temas aí, enfim, é, a da concentração que eu falei de oportunidades, né? aparece lá na saúde, aparece é, nos leitos né, hospitalares que se tem acesso, aparece... Na, na, nas creches, é, que se tem acesso também na, no, no item educação, na cultura, tantos é, municípios sem acesso à internet ou sem acesso a museus. É, então, algumas é, necessidades ali de, de conhecer e reconhecer as desigualdades né, que modulam e configuram nossa vida diariamente. Então, é, para não falar aqui de enfim, segurança, saneamento e transporte, que eu já é, citei, mas conhecer, por exemplo, a diferença salarial entre é, brancos e negros, diferença salarial entre homens e mulheres na região metropolitana do Rio é importante. No item de saúde, acho que é um bem emblemático dizer é, que média de idade as pessoas alcançam em cada território. Né? Esse indicador bem emblemático saiu em alguns jornais, jornal nacional... É, quando a gente consegue ali, pelos dados de óbito e data SUS, né, dizer, por exemplo, que a, é, a, idade, a média de idade que as pessoas morrem na Rocinha é 23 anos maior, é, menor do que uma pessoa de São Conrado. Então, é, São Conrado né, vive 23 anos a mais, em média, do que um morador, uma moradora da Rocinha, né, no, enfim... Uma rua, o mesmo CEP, mas as condições né, de infraestrutura, é, cor da pele, acesso a, a, a, a direitos, né, modulam e dizem sobre as nossas vidas, né, a possibilidade de existência, inclusive. É, renda, aí é como o mapa se configura. Como eu falei, vou mostrar os quatro primeiros, mas também só para dar inspiração, porque acho que tem uma coisa de... Montar diagnósticos, né, é, Teresa Gisele, é, de oferecer ali o, qual é o, o ponto, qual é o problema, qual é a situação, em forma de números, em forma de mapas, em forma de. É, enfim, da forma que se conseguir revelar e dizer a que problema que a gente está querendo pautar, e aí, na sequência, fazer propostas muito. É, Direcionados, né? Então, tem aqui acesso à renda. Aí, quando chega na Agenda Rio, a proposta é melhorar os programas de transferência de renda, aumentar é, a capacidade produtiva, enfim, uma série de itens ali que vão buscar dar conta dessa discrepância tamanha aí que né, nas áreas da Zona Sul e Centro, né, com esses indicadores de poder aquisitivo das pessoas, e as periferias ali com baixíssimo acesso. Aí, de novo, o contraste fica ali... Né, no tweetzinho que a gente colocou, entre Niterói e Japeri, por exemplo, quase cinco vezes maior a média de renda. É um mapa que, na verdade, é muito semelhante, não por acaso, pela história desse país, né, escravocrata, é o um mapa de onde está a população negra, né? a distribuição dela no, no na região metropolitana, e para quem né, vê bem nitidamente assim a a relação entre esses dois mapas, né? E aqui o mapa também de população feminina, então, tanto população negra como população feminina sendo maiorias né, populacionais, mas é, a desigualdade de acesso a direitos, né? E interrupção e o combate à, à pobreza, o combate ao racismo, o combate ao machismo como é, itens obrigatórios, assim, de qualquer agenda para falar né, do Rio de Janeiro e do Brasil. É... Só o uso do solo, como eu falei, o último indicador sempre de justiça climática, a gente perceber onde é que, né, quais são as áreas de preservação, as áreas de, de é, edificadas, cultivadas, onde tem floresta, onde está sendo desmatada e ocupação urbana aí de fato. Né? Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está olhando para essa ocupação aí em cinza. Né? E municípios como o caso de São João de Meriti, por exemplo, 100% urbano. Né, com uma das maiores densidades da, das Américas, né, chamado Formigueiro das Américas, é, não por acaso. né? E, e, e também isso remete à história de emancipação e de recortes ali que é, os municípios têm na sua história. Assim. É, então, enfim, dado algum diagnóstico, os mapas ajudam, mas não só, né? tem muitos dados de fontes oficiais, tem muitos dados que a gente mesmo tenta é, gerar a partir de, de uma construção mais própria, né, de geração cidadã de dados, por exemplo. É, vou falar um pouquinho disso quando estiver na maré, mas por exemplo, um dado de, de cinemas, como eu falei ali, ele não existe esse dado assim, né? Então a gente teve que ir ali buscar a lista de endereços de cinema, plotar nos mapas, mostrar é, a partir de uma lista de ancine, gerar o um, um endereço e plotar para dentro do mapa gerar essa visualização. Então, esse tipo de, de produção de indicador também, que a gente chama de geração cidadã de dados, né? e a gente fez vários desses mapas assim, então a chance também do cidadão, da cidadã, construir é, os números que dizem respeito às suas vidas e de uma forma melhor do que os indicadores oficiais, quando eles existem, porque também a gente tem um problema muito grande de, de escassez de dados, né? de apagão estatístico que vai piorar agora pelo atraso e pelos recortes né? orçamentários no censo. Né? O censo é muito basilar para a gente, eu sou economista, então tem, também é, fiz muita coisa ali a partir do censo, esses livros e tal, e a gente não tem essa pesquisa hoje. Tem caminhos, mas também, enfim, sem deixar de chamar atenção para o papel do Estado de produzir essas estatísticas, pensando que a gente está, inclusive, no, no lugar onde o governo do Estado usa o CEPERJ né, como cabide de emprego e não como é, IBGE estadual, né, como centro de produção de estatística que é pelo qual ele se, ele se propõe a ser. Mas vamos lá, Agenda Rio. É, então, como eu falei, as quatro justiças e Agenda Rio é isso, o último lançamento sobre propostas e, é, de políticas públicas né, definidas e divididas aí nesses quatro eixos, então, cada uma leva, cada um desses eixos, que é busca ali falar de justiça social e territorial, a partir desses quatro é, olhares, né, que se formam ali uma uma interseccionalidade necessária para a gente é, fazer com que as políticas sejam endereçadas para quem de fato é, precisa delas, né. É, sobre esse endereçamento, faço até uma alusão com relação à vacinação, por exemplo, né, se criou e se teve uma adesão até no Brasil, até maior do que em outros países, mas sobre grupos prioritários, por exemplo. Né? Então, seja pelo recorte etário, divisão de idade, é, comorbidades, é, categorias né, que estavam mais expostas, e ali se entendeu que esses grupos são prioritários e recebem a vacina antes. Da mesma forma, os mapas da desigualdade e a Agenda Rio, eles tentam dizer isso, assim, quais são os grupos prioritários que precisam receber investimento é, é, mais do que outros. Né? Então, a gente mostra é, grupos né, e territórios assim, de maneira. E aí, as propostas vêm, é, como, por exemplo, eu citei né, de melhorar as políticas de transferência de renda básica, renda mínima, transferência de renda para a justiça econômica, é, pensar na justiça racial, oportunizar né, para as juventudes. Justiça de gênero também, acho que a gente traz ali uma série de indicações, por exemplo, da. da é, e também, não só né, falando de público, de população feminina, mas também população LGBT e todas as, as intolerâncias né, e violações que esses públicos são é, atingidos e como né, ter canais de denúncia, como ter é, melhores, é, políticas melhores que vão dar conta das necessidades desse público. E justiça climática, por uma, uma proposta que vem da Agenda Rio, é, por exemplo, é a criação de secretarias estaduais, secretarias estadual secretarias municipais de emergência climática, né, para dar conta aí da, dos extremos climáticos e, das, é, sobretudo, para olhar para quem né, mais sofre com, com as consequências né, desses, desses, dessas mudanças e dessas emergências climáticas né, e, e que, de fato, não produzem os, né, as, as causas delas. Né, não, não é quem emite mais poluente que, que sofre com as enchentes, que sofre com o desmatamento, que sofre com, é, é, com a qualidade péssima do ar, né, sobre o qual a gente é... É, é, colocado, né? é exposto. É, as agendas locais elas vêm da, também bebem dessa estrutura da Agenda Rio, de alguma maneira, mas elas ali não olham não, não para a metrópole de um modo geral, como a Agenda Rio faz, elas olham para é, territórios específicos, sejam eles municípios, como é o caso de São Gonçalo, queimado, japeria aí, ou um complexo de favelas, como é o caso da Maré, ou um, uma região administrativa dentro do município do Rio, que é o caso de Santa Cruz, que aí pega os bairros de Santa Cruz, Paciência e Ceptiba, né? É, então, as agendas locais são isso, são também caderninhos de propostas mais territorializadas, às vezes escolhendo um tema único específico para falar, como é o caso do Carta da Maré, é uma carta de saneamento, o Plano Santa Cruz tem uma especificidade de ser para o Distrito Industrial, mais especificamente do que para a Prefeitura, por entender da exploração e, e a necessidade de contrapartidas que as empresas né, degradam o, o, o meio ambiente, a qualidade do ar. Então, ali o plano é específico para enfrentar esses desmandos ali, das empresas. De queimadas... É, e já é, é isso, municípios que têm na mobilidade ali uma pauta muito forte, mas querendo trazer centralidade, é falar de emprego, falar de cultura, falar de é, é, oportunidade nos próprios municípios, para que eles sejam centralidade e não dependam tanto assim dos trens, sobretudo da maneira que a gente é, recebe esse né, serviço, que é público, mas é, é oferecido por concessionárias. Então, a decisão dos empresários ali. É, dizem muito sobre a nossa capacidade de se deslocar nas cidades né? e a agenda São Gonçalo é isso um desafio também é, município né de, segundo maior do estado um milhão quase um milhão e meio de habitantes e a galera do ressuscita São Gonçalo que eu gosto desse nome é, se propõe a fazer uma, uma agenda de desenvolvimento para o município então aí tem né, falei dessas cinco que são Relatados é a gente entrevista para falar do Guia, é, mas também enfim do meu bairro aqui, Realengo, a gente fez né, agora, lançou no Fórum Rio, Agenda Realengo, Agenda Magé, Vila Kennedy também saiu agora. É, a de Caxias acabou de chegar, na verdade, estou olhando aqui para as caixas de Caxias. Belfort, São João ainda não, Jacarezinho, Alemão, Rio das Pedras ainda não também. É, Rio das Pedras se encontrando aí aos sábados, uma galera também que acabou de se formar aqui no curso da casa e que vai pleitear ali o fundo também para a finalização dessa agenda de lá. Aí são, enfim, pessoas que, que a gente entrevistou para ouvir um pouco de... Não tem uma receita assim, né, de, de exata, de cada, cada agenda tem sua particularidade, porque seu território tem né, uma conformação diferente mas tem alguns pontos que são é, comuns assim, né? Que é muito comum é isso, é de se organizar a partir de uma agenda de propostas, né? A gente sabe que a gente é, vive, sabe dizer, sabe contar, pode ser sempre melhor essa forma de dizer e de contar usando números, usando dados, mapas, mas também a gente tem que propor, né? Propor o que fazer com aquele problema, então buscar as soluções. Então essas cinco pessoas ali trouxeram um pouco das reflexões que tiveram para gerar as agendas e aí a gente montou esse guia de agendas locais aí para orientar quem estava é, querendo fazer então de cinco agendas locais hoje são 12. então esse crescimento aí também a gente viu que é isso tem um aspecto metodológico que está certo está tá, tá sendo entendido e está sendo replicado mas tem também demandas, né, de dados, enfim, os governos que a gente tem da gente produzir por nós mesmos aí é, as nossas é, histórias e memórias e propostas, né? Então o, o guia fala muito sobre pertencimento. Todos também têm isso em comum, partem de uma paixão muito forte pelo território, pelo local de moradia, pelo local né, de nascimento ou de migração, ou de né? É, mas que esse pertencimento é sempre muito relatado. Assim. Escutativa também, né? essas conversas e buscar pessoas, identificar né? quem está também nessa mesma motivação né? é, para fazer. E aí buscar ah, nas políticas públicas a ferramenta assim, de, de proposição. É... Desculpa a gente tem algumas, né, alguns capítulos aí nesse guia, um, inclusive, de incidência, estratégia de incidência, Eu vou fazer um resumão aqui das cinco que já existem e usar desse dessa síntese aqui. É, de novo, né, falando de pontos em comuns, em geral, não tem necessariamente, seguiram esses sete passos de forma ordenada e sempre foi assim, não, mas esses passos aí são comuns, então, né, de identificação, a partir da sua vivência, demandas, prioridades do território, fazer é, com que essa, esses sentimentos, essa percepção, seja é, palpável, diagnosticável, né? é o item 2 ali, é produzir informação muitas territórios, já tem pesquisa, já tem gente que acessou a universidade e fez um TCC, falando sobre o bairro, falando sobre a favela. É, tem isso, né? já que enfim, a gente pôde entrar ali na universidade pública né? no período recente, hoje não tanto, mas é, teve acesso a esses instrumentos né? de construção de, de, de, de textos, de, enfim, de materiais e de mobilizações. Né? E aí o compartilhar, encontrar parcerias e pessoas né? que têm visões e sonhos de, é, comuns. Fazer uma escuta ampliada, né? enfim, imagina um São Gonçalo né? que tem ali, como eu falei, mais de um milhão de pessoas. Como é que você constrói uma agenda São Gonçalo 2030? É, o máximo de escuta, né? o máximo de legitimidade possível. Então, encontrando os caminhos ali de, de, de pesquisas, pesquisa na internet, pesquisa na rua, enfim, vários sistemas, ali, formatos. Então, sistematizar é isso, documentar e organizar tudo isso a ponto de lançar esse item 6, a gente estava até colocando como publicar, né? Então, divulgar, distribuir, incidir, fazer incidência e monitorar esses sete passos aí. É, acompanhar, avaliar e, na sequência, aprimorar a agenda seguinte. Então, essa a, a rodinha ali, mapa e agenda, tem a ver com isso, diagnosticar e propor, né? O que você faz ali numa consulta médica, né? Você faz o, o, progno, o diagnóstico e o prognóstico, né? Você diz qual é o problema é, e se apresenta as soluções, isso pensado, inclusive, na medicina preventiva, que é muito mais interessante do que da, da, da, da pura é, indicação de, de fármacos, né? De remédios e assim só. Então, acho que é todo esse processo assim, que a gente tem. É, expresso aí em cinco, vou contar esses cinco causos rapidamente, com três perguntas. né Quem que faz a agenda da Maré, como fez e onde fará? Onde fará no sentido né, da incidência e de buscar ali quem implemente aquilo que está sendo pedido na, na agenda da Maré, no caso, na carta né, da Maré, que é para saneamento. Então, quem faz? A galera que se reúne através do Cocosap, não sei, né Enfim, sei que na rede já apareceu em atividade, mas o Cocosap... É esse, essa, esse projeto né que a gente inventa ali em 2017 para que o as áreas de, de é, acúmulo de lixo e de esgotação aberto fossem denunciadas através de fotos né então uso do WhatsApp o morador moradora tira a foto do lixo manda localização e a gente mapeia né quem quem está tocando esse mapeamento é o Data Lab é, junto com com a rede da maré e a gente também fazendo, pegando esses dados para incidir. Né? Esse projeto, inclusive, a gente ganhou um prêmio. Fui lá na, na África do Sul receber esse prêmio para o COCOSAP por ser isso, não, não, enfim, não teve criação de aplicativo. O próprio WhatsApp né, já resolve e claro que várias questões que aparecem. Mas ali, a época, o prêmio era, inclusive, para quem construísse uma solução local que unisse ODS e unisse organizações. E a gente fez isso a partir do ODS 6, né, do, do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável de Saneamento, é, entregando ali, de novo, né, diagnóstico e, e prognóstico. Como fizemos? Né, acho que tem foi muitos encontros de saneamento e muito uso de dados e narrativas feitos pelos próprios moradores, e a incidência com as 16 né, associações de moradores e o Ministério Público, porque aí a gente denunciava e, né, com, com esses dados, é, por exemplo, do, da, da, da inoperância lá da estação de esgoto da, da Estação Alegria. Então, esse tipo de, de denúncia e produção de dados leva até o Ministério Público, nesse caso aí da Carta da Maré. Santa Cruz, é, como eu falei, né? é uma rede, enfim, em geral, organizações é, voltadas para a produção cultural lá, mas não só, enfim, muitas, eram 30 organizações juntas, até um passo de lá foi criar uma, um instituto que organizasse, que, que, que endereçasse para as 30 ali as, as, as responsabilidades sociais das empresas, conseguisse fazer com que o dinheiro dessas desses departamentos chegasse às organizações de lá. Então, Santa Cruz fez uma trilha longa, né um processo ali de três anos, mas que provoca o Distrito Industrial a fomentar mais as organizações locais, a, a empregar gente de Santa Cruz. É, são 40 propostas ali, o Livrinho de Santa Cruz, e giram em torno de tornar Santa Cruz uma centralidade, né, com responsabilidade ali, responsabilização do, das empresas e tal. É, então, a gente fez Fórum Rio lá, fez um curso de políticas públicas lá, uma imersão de quatro dias seguidos, de quinta a domingo. É, fizemos Fórum, Oficinas, curso... Metodologia também do British Council, aí, de Active Citizens, provavelmente alguém já se deparou com ela, ou com, com o edital Fazedores do Bem também. O, o, o Santa Cruz também, acesso edital da, da casa. Então, recursos ali que fomentam e inclusive criam esse novo CNPJ para melhorar a distribuição de recursos, já que muitas dessas organizações não tinham CNPJ e as empresas exigiam para que algum recurso fosse repassado. Então, a gente faz essa facilitação ali também desse processo. Então, distrito industrial, instituições, prefeituras. A de Japeri é esse município, né, com esse maior indicador de, casa, de tempo, de deslocamento, casa-trabalho do país, um dos maiores do mundo, que tinha ali no Mobiliza Japeri, no Fórum, no Grupo de Teatro Código, e no Sindicato de Professores também, é, quatro organizações que queriam tornar enfim, Japeri mais humana e sustentável, como eles dizem na, na capa aí. Também rolou fórum é, Fórum Rio lá, curso de políticas públicas também, lá foi aos sábados, né, tinha essa, essa, essa definição, não daria para ser durante a semana, é isso, pelo tempo que é sair, é, é, metade das, das pessoas empregadas formalmente em Japeri trabalha no Rio, né, um dado lá do, do mapa da desigualdade. Então, é, eventos aos sábados ali, quatro sábados também seguidos para montar uma agenda de, de propostas aí. E aí, tem muita mobilização de rua, feira, né, os conselhos da prefeitura também. A gente levou para a prefeita de Japeri, né, a única mulher prefeita é, da Baixada, foi, recebeu, recebeu a gente, recebeu a, a agenda e se comprometeu a fazer o é, um orçamento participativo lá. Né? Então, tem algumas reuniões ali no Conselho da Cidade, que, que toda essa galera ocupa o Conselho da Cidade, para levar a cabo nisso, e isso que era proposta um da agenda Japeri. E, por fim, queimados, que... É, não sei se por fim, acho que tem São Gonçalo ainda, mas queimados... Tem uma indicação uma dessa também como Japeri, de Vitória, relacionada à agenda, que é o seguinte, é, quem faz lá é a Golfins da Baixada, que é uma instituição que atende jovens, 200 jovens, com natação né, e com formação também para pais e mães e, e, e responsáveis. É, fizeram o um curso aqui da casa, depois dois dos fizeram, criaram um curso semelhante aqui, é, para queimados geraram essa agenda por exemplo, propuseram a criação de um conselho municipal de esporte. Não existia na, na cidade esse conselho, eles propuseram na agenda, conseguiram criar o conselho, hoje ocupa a presidência a relatoria do, do conselho de esporte, e aí conseguindo implementar políticas, não só a política de participação social, que é o conselho, mas políticas também que fomentem o esporte na, o esporte na cidade. É, como fizeram isso, através disso. Esse caso de, das cestas em queimadas é o seguinte, todas essas organizações e pessoas, imagino que grande parte aqui, né, que está escutando, teve um papel fundamental ali na, no início da pandemia, sobretudo, né, nessa, na, nas redes de solidariedade, de apoio, distribuição de cestas. É, queimadas conseguiu se organizar a ponto de criar um bom é, um bom mapeamento né de, de famílias que estavam em uma vulnerabilidade né, identificaram quem quem deveria ser é, prioritariamente atendido como eu falei e também criaram um curso por exemplo lá de que é uma proposta da agenda também de é, é, reparos domésticos para as mulheres que tinham um indicador também de violência doméstica que era muito, muito alarmante né? é, lá, então, essa resposta imediata, o um mapeamento que fizeram a partir das sextas, é, a partir da agenda. É, então, conselhos, câmara, acho que já falei de São Gonçalo. É, Tereza Gisele, era um pouco isso contar essas cinco, né? hoje são 12, aí a gente quer fazer o segundo guia, é, para contar mais também inspirar mais o fundo abre, abre né hoje como eu falei fundo Casa Fluminense com uma linha específica para agendas locais Então quem quer ali fazer a sua agenda é, tem ali uma linha específica para para pedir o um recurso né vão ser 30 organizações contempladas com 10 mil reais Então acho que é esse esse objetivo aí né? de soluções locais, como o caso de cestas e eventos e coisas mais diretas, assim, entregas mais é, diretas, mas também essa linha de agendas que tem a ver com plano de futuro e essa linha um de fortalecimento institucional que eu falei também. Então, o fundo nasce assim hoje mesmo, estou aqui, então fazendo quase que um lançamento aqui desde ao vivo. O que, o que tem de, assim, de um exercício que a gente faz com todas as agendas é, e, e do nascimento de agendas, assim, é isso, é uma estruturação muito simples de é, preencher no PPT mesmo, e, mas isso, enfim, aplicado quando tem uma demanda né, de fazer agenda, a gente leva esse PPT, eu só trouxe ele aqui para mostrar, não para fazer exercício, mas como é que a Constituição também nasce de forma... É simples, apesar de, é, de, de referenciar e sistematizar um conteúdo muito extenso, né, com muitas demandas nos territórios sempre, com muita história de luta. Mas a gente olha para ali, quais são as organizações, pessoas que querem se comprometer, quais são os temas de territórios que não podem não, é, estar de fora, quais são os dados de pesquisa que já existem, quais são os eventos e espaços que a gente pode usar para debater o território. Então, só trouxe aqui também a título de, de exemplo. E é isso. Agradeço aí também o tempo. Desculpa se eu acabei passando aqui. Perdão. Não, que é isso. Imagina, foi ótimo. Obrigada, Vitor. Foi é, fantástico. A gente começa a ter uma ideia de como a gente pode se organizar também. Né? Agora, acho que... É... É isso, a gente colocou na, na agenda, Rosana, é, a necessidade de melhorar essa, esse cadastramento, né? o CAD Único, ele responde em parte é, essa, esse endereçamento né, de para onde que tem que ir é, esses programas sociais, né, para qual população, e aí tem vários né, é, programas dele, não só a transferência de renda, o Auxílio né, Brasil hoje, mas... Também a gente mostrou pela casa quantas pessoas ficam de fora né, desse recebimento, ficam de fora desse cadastro e aí numa realidade de quase 3 milhões de pessoas né, passando fome no, no Estado. É, então o cad Único ali como resposta e, por exemplo, a, a, a melhoria, um dos mapas da desigualdade é, os, é o número de CRAs por, por, por população, por habitantes, né? E aí é, é uma norma do, do Sistema Único de da Assistência Social que cada CRAS né, tem que, deve, deve atender não mais que 5 mil famílias. E vários dessas unidades é, fazem isso e aí piora a qualidade desses cadastros e aí não faz com que as pessoas que precisam acessar os programas determinados acessem. Né? E aí na pandemia a gente também mostrou que internet e aplicativo também não ia é, ia deixar de fora é, muita gente então isso também até foi uma matéria no jornal Nacional, essa necessidade de ampliação dos CRAs né e melhoria ali no serviço de cadastro para endereçar corretamente esses programas tinha outra mão levantada aí é, enquanto o Vitor falava eu estava vasculhando aqui o site da Casa Fluminense e parabéns Vitor pelo trabalho o um trabalho que eu posso chamar de excelente. É, quando eu uso a expressão excelente, porque eu não encontro é, uma expressão melhor para algo que é mais do que perfeito. Então, eu digo excelente. Eu só senti um pouquinho de... Da, ou melhor, eu só observei um problema que eu também encontro, é de dados mais atualizados concernente pós-pandemia. Pós-pandemia. E eu tenho observado que tem bastante instituições já na rua faz, fazendo novos levantamentos, e os dados que você lançou no site já são preocupantes por si só, por serem antes da pandemia. tu tem mais ou menos noção, por exemplo, na área de saúde, na área de segurança, é, mais ou menos, qual é a, a margem para mais ou para menos em relação aos valores que estão lá no site da Casa Fluminense? Sim. Boa, boa Augusto. Acho que essa pergunta é chave também. Obrigado pelos elogios aí. E acho que é isso, a gente lança uma publicação com dados, ela no dia seguinte ela já está desatualizada, né? Esse é um, um drama, assim, mas como é importante também lançar, né? E como é importante falar sobre e tentar atualizar é, sempre. Os dois que você perguntou, por, por acaso ou não, eles têm bases boas, assim as bases de saúde, data sus é, tem tem bases que são atualizáveis frequentemente e na segurança, confesso que já foi melhor, tem o um instituto né, de segurança pública, o isp, que também produz ali uma série de indicadores. Isso foi até né, feito por é, incentivado assim por por conta de uma é, militante, uma pessoa que entrou né, no, no Instituto, com sua, né, sua monografia lá, dizendo que era importante ter a sistematização dos dados de delegacia, uma coisa que aparentemente é óbvia, se contar para outras pessoas e outros estados e países assim, vai dizer: pô, era óbvio que precisava ter, informatizar né, uma, uma delegacia, preencher bem um, um, um, um regi os registros. É, mas sim, é o que a gente está pensando para atualizar, que aí o mapa da desigualdade é, é, leva um tempo para fazer e a gente vai fazer, a gente está mirando mais no ano que vem, né? É, para lançar o próximo. Mas enquanto até lá a gente vai lançar infográficos da desigualdade, né? Que são ali peças gráficas assim, que vão para o WhatsApp, né? que conversam bem até com essa rapidez, essa fluidez né? da informação para o para colocar alguns pontos é, para o debate, né? trazer alguns números mais atuais. Como eu falei, né? a gente não vai ter... O um, um censo, na verdade, era para ter saído já, né? era para estar agora a gente podendo usar os indicadores. É, enfim, isso não vai acontecer, a gente fica refém. Mas também é isso, a, a, a possibilidade de se criar maneiras de gerar dados né? acho que, enfim, tem muitos, muitos exemplos disso, eu falei do, do Cocosab, que é um exemplo da sociedade civil, mas todos o, o nosso celular está gerando dados e gravando a gente, localizando a gente o tempo inteiro, né? então se é, maneiras que conseguem revelar, né? alguns estudos, por exemplo, da, do Réveillon, né? a gente é, fala muito na casa né? que tem, todo dia tem um Réveillon no Rio, porque são 2 milhões de pessoas né? que vão Procurar trabalho, emprego, hospital, lazer é, diariamente. E é o mesmo número de pessoas que vai em Copacabana no dia 31 de dezembro para os festejos lá da, da Praia. É, e, e o que, que quem se organiza no, no Réveillon: o metrô, a, a, a guarda municipal, a CEOP, a ordem pública usam os dados de celular para ver né, o deslocamento das pessoas, onde é que mais pessoas estão, estão aglomeradas, que estações que precisam operar até mais tarde ou menos tarde, para esse evento em si. Mas esse evento acontece na cidade todo dia, é, na região metropolitana. Então, assim, que maneiras também de gerar é, dados e usar esses dados para além das pesquisas oficiais, porque é isso. a gente entra com um governo que não é adepto da transparência e de de portais de transparência de fornecer os indicadores, inclusive o um método da gente coletar indicadores é a lei de acesso à informação, que aí o Bolsonaro quase que tira essa lei de circulação, né? tentou é, implementar alguns dados como sigilosos e aí, enfim, é, impede que a gente acesse essas bases, né? é, que são importantes, mas é isso, que vão revelar resultados muito ruins para o país, né? Então, Fica, ficam mesmo é, omitidos ali, é, intencionalmente. Né? Então, é esse desafio aí que você colocou, mas, enfim, a gente tenta é, driblar eles e produzir informação, né? e tem muita gente aí também antenada nessa produção, porque os dados né, conseguem mapear e conseguem é, dizer que políticas públicas que precisam ser feitas para quem não necessariamente conhece o território, mas entende... Né, que numa comparação com outro território, um é mais é, é prioritário que o outro, ou uma emergência ali é latente, porque tem números alarmantes, né, segundo parâmetros aí internacionais, parâmetros nacionais, é, e segundo a percepção de quem mora mesmo. Bom, Matheus, é, parabéns aí pelo pelo conhecimento de causa, né? excelente. E parabéns também, Tereza, pelo trabalho que a, o projeto é, da, da rede tem feito é, desde que eu tenho um conhecimento. Parabéns e, repito, o excelente trabalho aí do Matheus e estendo para a rede também. Obrigada, Augusto. É, obrigada, Vitor. Vamos ver quem mais aqui está tá querendo dar uma palavra talvez não sei Vitor se você quer ah, falar um pouquinho do seu livro né sobre mobilidade quais foram os maiores é, pontos né levantados que resultados você acha mais relevante assim hoje é, para gente ficar enfim, para a gente... A gente não está trabalhando a questão da mobilidade no curso, mas talvez futuramente a gente trabalhe né, num outro curso. Enfim, se quiser trazer um pouquinho esse ponto. Pode trazer um, não foi bom. Né? Pedindo aqui para o Henrique, para ele trazer a, o livro aqui. Então, aí eu consigo mostrar. E é isso, o livro, na verdade, passa... É, a, a, a, ele é organizada a partir de uma de uma dor muito forte de uma luta de uma perda né, de uma é, pessoa querida Joana Bonifácio que estava é, tá, ali tentando ir para a universidade acessar né o é, um sistema de trens né e enfim trem a partir de São João de Meriti por isso que eu falei que é um município né que traz muita coisa para gente é na ela Estudava né, na, na UESO, em Campo Grande, e ali, quando foi pegar o trem, o trem sai de porta aberta, né, ela, ela cai, é atropelada pelo trem, morre. É, e é isso, a família não foi avisada, a concessionária alegando-lhe suicídio, enfim. Uma, é, então, o livro nasce, na verdade, de uma dor muito profunda, assim e quem, quem escreve comigo é a prima da Joana, Rafaela Obergaria, estava aqui acabamos de dividir a aula final aqui do curso de políticas públicas é, hoje mais cedo e, e o livro ele tem estou olhando aqui para ele tô, é, mas ele tem essa essa construção assim de pesquisa no primeiro são três capítulos e no primeiro capítulo a gente fala sobre a história da família da Joana enquanto que o racismo já impediu que é, que o avô dela por exemplo é, tivesse a chance de estudar né? e, e, e que ele, na, na geração seguinte, teve que escolher uma das sete filhas para é, se alfabetizar, né? porque não tinha recurso da, da, da passagem. Né? Então, é, como é que o racismo já implica ali, coloca, e, e claro, o passado escravocrata, né? passado e presente escravocrata desse país é, fazem com que as pessoas negras, né, não tenham os mesmos acessos nunca tiveram, né, nem é, de, de, de de oportunidade em nenhum desses setores, nenhum desses temas que a gente falou mais cedo. Então o livro ele nesses três capítulos é isso. Primeiro é a história, o segundo é justamente sobre dados aí, Augusto. Aí a gente a partir da, do caso da Joana, a gente viu que tinham outros 368 casos de homicídio culposo provocado por acidente ferroviário na região metropolitana do Rio, isso dados do próprio ISP que eu acabei de citar. Então, o Instituto de Segurança Pública, os registros de delegacia, oferecem esse dado, mas mediante a muito trabalho que a gente teve. Eu, a gente, na equipe aqui, fez 18 pedidos de acesso à informação para conseguir uma tabela para que mostrasse quantas pessoas morriam no trem, e era uma pessoa por semana. Né? Isso é um dado que a gente não tem a dimensão, mas toda semana é, tem uma morte no trem, é, por conta de atropelamento ferroviário, e não só ali das pessoas é, que estão buscando acessar o sistema, como o caso da Joana também, que morre na estação de trem. Então aí a gente pega, monta tabelas, formas diferentes de visualizar esses números. 83 mortes em 2018. É, o local de ocorrência, né? É, um terço das das mortes são na própria estação ferroviária. É, mapa aqui da esse mapa de população que eu apresentei para vocês para dizer também que 68% das mortes são de pessoas negras então não é coincidência, sabe? São formas de, de a gente ilustrar, desenhar, colocar dados, fazer todas as linguagens possíveis. Isso aqui, né? Tem aquela cara de, de, de, de exame de, de coração, né? Para dizer é, da idade que as pessoas tinha. Joana tinha 19 anos, né? Então, em geral, são jovens. Então, quantas gerações ali que a gente está perdendo por conta de, da negligência, né? Do, do, do, da concessionária, do sistema de transporte que é modelado para que enfim é, as pessoas não tenham acesso né é, com conforto, com qualidade com uma tarifa baixa então a gente sempre fala que o transporte precisa ser barato, precisa ser bom, precisa ser seguro e precisa ser limpo também, né limpo de corrupção, que é bem intrínseco ao sistema né? limpo também de, de emissão de poluentes no caso dos ônibus, limpo também para evitar superlotações, né? porque na pandemia, como a gente estava falando aqui, né? vários empresários decidiram que iam acabar com algumas linhas de ônibus e decidiram por conta própria, porque não tinha passageiro, e o passageiro que paga o sistema, né? quando paga a tarifa, então é... decidiram por conta própria sobre as nossas vidas. Então, aí aqui a gente faz uma tabelinha mostrando isso, que perfil que é esse, né? de, um, de um jovem negro que já é morto pelo Estado por várias maneiras, inclusive é, pelo transporte. E aí a gente ousa aqui no final de fazer um capítulo terceiro de recomendações, para que não haja repetições, para que não haja, para que é, as famílias não passem pelo que passou, a família da Joana e da Rafaela, o Bergari. É, e aí a gente fala, né? Faz aqui umas propostas para dar qualidade aos trens, né? é, melhorar a segurança, melhorar a acessibilidade, a previsibilidade, a regulação é, e por aí adiante. Então, o livro que tem também né, esse, esse tipo de, de formato que eu falei, né, que mostra um diagnóstico e mostra um prognóstico, né, com muita sensibilidade, né, por conta do caso né, que, que dá origem a ele. Mas está aqui, ele tem, enfim, meio digital, e também a gente conseguiu fazer uma impressão aqui que pudesse ter uma distribuição gratuita, então fica aí, ver se Henrique leva para a Mesquita também alguns exemplares para dar para vocês, junto com a Agenda Rio. Tá bem? Obrigada, Vitor. Eu vi aqui uma pergunta final. Você topa mais uma pergunta ligada à sua pesquisa? A Hélida colocou aqui. Vai, né? Não. Eu... Sim, sim, topa. Ótimo. Hélida, é, você pode se apresentar e, e colocar sua pergunta no microfone? Se não, posso ler, mas é sempre bom o Vitor poder te conhecer. Uhum. É, Nossa, Tereza. É uma dúvida, né? Porque a gente vê, sou a Hélida, sou do projeto Inclusão aqui de Éden, São João de Meriti, e assim, o, o, a, o trem aqui, eu nem gosto de usar o trem daqui de São João, né? O da, da linha lá de Japeri, que eu pego ali em Nelópolis, ainda acho um pouco melhor. Mas assim, é tantos problemas, todo dia são problemas, reclamações, e... Não sei se eles são multados, se eles recebem alguma, sabe, alguma advertência, se tem, porque parece que eles estão acima da lei, assim, e dane-se as pessoas, dane-se a lei, você não tem direito nenhum, entendeu? Então, assim, é muito precário. Eu queria saber por que a Supervia tem todo esse poder, eu sei que eles têm lá um tempo que eles ficaram programados para... Para administrar o projeto, o trem, o trabalho. Mas, assim, não tem como quebrar o contrato ou coisa assim? Ótima, ótima pergunta, Alida. Até que o Henrique também está aqui para a gente se despedir também. Mas se despedir com essa, né? E hoje, enfim, é aniversário né, da Marielle, a gente está indo ali para a inauguração da estátua dela. A Marielle teve muito implicada na, na questão da casa fluminense como um todo, né? desde o do início ali da fundação, e nesse livro, em, em particular, na verdade, na história que ele conta, né? porque Rafaela acessou primeiro a Marielle né? para contar o que aconteceu com a prima, do que qualquer órgão é, do, do, do Estado. Né? Assim, a Marielle que era comissão de direitos humanos, então, e acessa ali... Né? É, como quem poderia encaminhar melhor, porque é isso. A gente não, não, não confia né, na, na, na concessionária que presta um serviço que é público, né, o transporte tem essa lógica, que é perversa, né, que é um serviço público, é um direito social básico, foi conseguido isso na, em 2015, né, que ele estivesse ali no artigo 6 junto com saúde e educação, mas que na operação são as concessionárias que fazem com poder é muito grande, né? O poder, inclusive, de indicar, por exemplo, o secretário é, de transporte que tem lá sua relação com, com, a, com a concessionária, né? Eles ex-advogado da concessionária. Então, assim, é, é um, um, um artigo que eu escrevi para um livro seguinte, ao a não foi em vão, que chama Mobilidade Antirracista. Aí vou mandar o link também, é, Tereza, para baixar mas é isso o, o que a gente propôs ali que tem um pacto né de mediocridade e de mortandade né, que inclui a agência reguladora então é todo todo uma uma ali né, que é, é é responsável pelos estocamentos dos nossos corpos das nossas vidas então é, a gente quer falar muito de estatização é, é mais difícil falar de estatização com esse com esse governo né então é, a gente vê a experiência como a de Maricá, né? consegue colocar a tarifa zero, claro que com muitas particularidades, mas é, eu estava em, em, em BH até ontem, anteontem, é, no encontro nacional sobre tarifa zero, várias cidades que estão adotando e estão criando, é, e eu estou participando ativamente disso, do sistema único de mobilidade, que aí sim é, a busca garantir o direito ao transporte, como ele é previsto na Constituição, é a criação de conselhos, planos, é, fundos que vão dar conta do, do transporte ser entendido assim, né? como é, papel do Estado de oferecer para os seus cidadãos e não ficar a cargo do, do empresário né? e das decisões das concessionárias para que ele seja oferecido ou não, para que ele é, conduza ou não a pessoa. E nesse caso, né, como o da Joana, para que ele conduza a pessoa à é, a, a morte. né? Então, a, as duas hipóteses que a gente faz no mobilidade antirracista é que o transporte público tem dono e que é, o transporte, é, e, e por ter dono, é, o, tem uma mortandade, né? ele mata. Então, é, também a sugestão aí de, de leitura e de, de enfim, de saber que você fez parte aí do, do nosso Ameriti também. A gente quer muito ver essa agenda na CL, né? então te convidando aqui também para fazer parte aí desse, desse grupo que está encaminhando né? com, com o processo aí de, de, de escrita e de consolidação da, da agenda Meritim. Então, obrigado aí pela pergunta também e te encorajando a estar a tá perto aí dessa, dessa galera, né? já que você enfim, fez o curso também. E bom que você está aqui também. E, gente, agradeço aí todo mundo, agradeço Teresa, Tereza, a Gisele, o mundo que participou também. Vou me comprometo aqui que mandar os links né, sobre as coisas que eu citei, acho que são materiais importantes assim, né, para a construção de projetos, para a construção de lutas, de agendas, de, de, e, e se fortalecer. Né, e a gente precisa estar é, tá junto, de fato, para enfrentar esses é, retrocessos todos que a gente está vivendo e propor né, uma uma vida mais digna para a gente. Tá bom? Obrigadão. Obrigada. Obrigada, Vitor. Obrigada, Henrique. É, o pessoal está batendo palma aqui. Vamos compartilhar o material no, no grupo do WhatsApp. É, eu Estou vendo algumas pessoas que não são do curso, que entraram especificamente porque receberam um convite da rede para a aula especial de hoje. Queria reconhecer aqui a Geisa, o próprio Augusto, que falou mais cedo... Ah, com certeza tem outras pessoas, eu não estou conseguindo visualizar todo mundo, é, mas obrigada a todos que estão aqui com a gente, eu vou depois postar esse vídeo no canal do, do YouTube da rede, eu não sei se todo mundo conhece, eu vou compartilhar aqui o canal, é legal acompanhar, porque aí vocês vão receber sempre né, pelo YouTube os avisos quando a gente postar um novo vídeo, a é, aula de segunda-feira está lá, para quem perdeu, uma aula maravilhosa com o Henrique da casa. Tchau, tchau!